Fala pessoal, quem fala aqui é o Dr. Márcio Sanuri Sou chefe do Departamento Médico Flamengo Médico da FC do Brasil Muitos aqui já me conhecem para quem não conhece, bem-vindo aqui ao nosso canal Vamos falar de um tema hoje que pode parecer controverso minha opinião aqui tem muita dúvida sobre isso Que é sobre o carboidrato E realmente o que a gente quer saber E o que a gente vai abordar aqui hoje É se o carboidrato é o mocinho ou o vilão então agora tem sempre um alimento na moda, né? O ovo já foi vilão, agora é mocinho, daqui a pouco é vilão de novo, como outros, o carboidrato, enfim. Mas afinal... O que é o carboidrato? Qual é a função do carboidrato? Será que ele é mocinho? Será que ele é vilão? O que, é que se sabe hoje? Qual é a necessidade? Primeiro de tudo, né, o carboidrato como um todo, de uma maneira de simplória falando, para que vocês entendam, é o que te traz energia, né? é uma das formas de trazer energia. E geralmente que você encontra em massas, pães, farináceos, tudo isso é basicamente composto de carboidrato. As frutas também têm carboidrato, é, através da frutose, enfim. Para que as pessoas entendam, por exemplo, e comecem a ter o parâmetro de vocês, se realmente é mocinho ou é vilão, Uma grama de carboidrato, ou seja, um grama de carboidrato, tem exatamente a mesma quantidade de caloria que um grama de proteína. Então, um grama, 100 gramas de pão, vão ter quase que a mesma quantidade de caloria que 100 gramas de uma proteína. É! A proteína também tem caloria. Então, para as pessoas que gostam de se encher de whey, porque eu gosto do whey, é um ótimo alimento em alguns momentos, tem caloria. Então, para a pessoa que tiver uma dieta com muito pouco carboidrato, como está na moda, a dieta low carb, como outras, e muita proteína, também vai estar ingerindo caloria. E o excesso de caloria ingerido da proteína... Sabe para onde é que vai? Exatamente para o mesmo lugar que o excesso da caloria ingerida do carboidrato, ser é depositada como gordura. Óbvio que vão existir algumas diferenças, principalmente é, na absorção de um de outro, no pico insulínico que um outro vai dar, na sensação de saciedade de um de outro, na vontade de você se realimentar após um e outro, mais quantidade calórica é a mesma. E se você quer, por exemplo, emagrecer, se a gente está falando de emagrecimento, o que interessa é que você esteja consumindo menos calorias do que você gasta durante o dia, independentemente de se sua fonte está vindo de carboidrato ou de gordura. Mas afinal, ele é mocinho ou é vilão? Depende. O carboidrato, por exemplo como eu sempre falo, nos cursos que eu dou para médicos, enfim, nutricionistas, hoje está nessa moda, está nessa dieta, eu também acho que assim, como esse carboidrato demais em excesso, essa revolução industrial, essa revolução dos hábitos que a gente teve, gerou um aumento muito grande de junk food, da busca pelo carboidrato, que é mais fácil de fazer, e isso tem gerado várias doenças ali para a gente. Mas ao mesmo tempo também tem acontecido essa demonização eh, do carboidrato, que é um substrato importantíssimo, por exemplo, na realização da atividade física. Então carboidrato não é questão de mocinho de... ou de vilão. A questão é o quanto você está ingerindo e que momento. Então se você, por exemplo, tem uma dieta ali que você julga low carb, que você tem uma pouca ingesta de carboidrato durante o dia, você pode pegar essa quantidade, por exemplo, e colocar ele perto da sua atividade física. Você vai continuar ingerindo pouco carboidrato durante o seu dia e você vai conseguir ter um treino melhor. Então se você tem um treino, por exemplo, de alta intensidade, um HIIT, um crossfit é uma musculação com uma carga mais elevada, isso não combina com pouco carboidrato. Pode ter certeza. Por quê? É o principal combustível, o combustível mais rápido para você obter energia para estímulos curtos, te dar essa resposta. E quando você não tem um carboidrato, o que, que você faz? O seu corpo ele continua funcionando, ele tem que funcionar, ele tem que buscar combustível de alguma maneira. E se ele não tem um carboidrato ali, não tem um glicogênio muscular, que é o carboidrato transformado em glicogênio, que é o combustível do o músculo agir, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar uma proteína, quebrar no aminoácido e usar esse aminoácido como fonte de energia. É, a gente consegue usar... É energia através do aminoácido, como eu falei, a proteína tem caloria. E o que, que vai estar acontecendo? Teu corpo vai continuar movendo. Só que você vai estar quebrando proteína para você usar como combustível. Então, como a gente sempre fala aqui, prega para vocês, tudo é o equilíbrio. Então não é o carboidrato que é o vilão, e sim a quantidade total ali de calorias. Não é o carboidrato que é o vilão, e sim o momento que você come ele. Ah, para uma pessoa, por exemplo, que tem uma resistência insulínica, para uma pessoa diabética, para uma pessoa que queira perder peso, para uma pessoa que, por exemplo, tem uma questão de saciedade. Talvez essa pessoa não seja o ideal. Então tudo é o equilíbrio. Eu, particularmente, eu gosto de uma dieta com baixa ingesta de carboidrato. Não uma dieta, por exemplo, sem carboidrato, com baixíssima ingesta, mas realmente eu acho que a gente come carboidrato demais. Isso é um fato. Então não confunda as coisas. Mas a gente pode ingerir pouco carboidrato durante o dia, desde que você coloque ele nos momentos mais importantes ali. E se você, lembre-se bem, como eu falei, por isso que muitas das vezes chega aqui no consultório, até mulheres e tudo, ah, estou tomando 500 mil doses de whey por dia, estou engordando, retenho o líquido. Whey tem caloria, e a proteína é um excesso da ingesta de caloria ali, o, o excesso na ingesta de caloria da proteína, vai depositar como gordura também. Igualzinho carboidrato. Então o equilíbrio que é importante. O equilíbrio que é o importante. Não é mocinho, não é vilão. Mas, para quem pratica atividade física, resumo da história, da ópera. Pessoas que têm atividade física com uma baixa intensidade, está na moda o aeróbico em jejum, você pode fazer um aeróbico em jejum, desde que uma intensidade baixa. Se você aumenta a intensidade, não vai performar bem com o jejum. Então, para a pessoa que tem a demanda, que a gente chama de atividades da vida diária, só as coisas do cotidiano. Pode ter uma baixa ingesta de carboidrato, sem problema nenhum. Muitas das vezes, essa baixa ingesta de caloria você vai redirecionar no teu corpo o substrato, essa energia de outros lugares. Por isso que muitas vezes, indivíduos ali com uma baixa ingesta calórica, tendem a ficar doentes. Porque você vai tirar combustível que você levaria para o seu sistema imune para você poder fazer a tua célula funcionar. Então, às vezes, você com uma ingesta muito baixa de calorias de carboidrato, aumentando a sua intensidade, a sua atividade física fica doente. E a pessoa não entende o porquê. Porque você está tirando substrato e energia do teu sistema imune para você poder realizar essa atividade física. Então. Carboidrato não é mocinho, nem é vilão. Ele tem que ser usado no momento correto, na hora correta. Hoje as pessoas estão demonizando e eu tenho visto cada vez mais essas alterações laboratoriais no consultório e muitas vezes as pessoas não performam, não entendem porquê e você simplesmente colocando e readaptando um pouco mais de carboidrato, a gente consegue resolver grande parte desses problemas. Então fica aí para vocês, carboidrato não é mocinho nem vilão. Ele sendo bem usado na quantidade correta, no momento correto, no time correto, ele vai ser muito mais mocinho do que vilão. E para quem gosta de atividade física em alta intensidade, a falta dele vai ser muito mais vilão do que mocinho. Então o equilíbrio, como eu sempre falo aqui, é o mais importante. Deixem as dúvidas de vocês, deixem as perguntas, deixem os likes, compartilhem. Assinem, espero vocês aí semana que vem.